Olha é o artigo que o senhor escreveu? É sobre a vida do pescador. Esse artigo é, participou na, de um concurso onde vários alunos do colégio do Gide, é participaram. Né? E esse foi, foi considerado o, o ganhador, né? vamos dizer assim. Eu, foi sobre a vida do pescador. Eu escrevi. A vida do pescador. O pescador enfrenta a vida mais árdua de quantos habitam este planeta. Sua existência é vivida num primitivismo deplorável e sua seara enfrenta as alternativas do meio quase sempre hostis. Luta e se debate sobre as águas, por vezes mansas e sombrias, por vezes bravas e traiçoeiras. Ao falar sobre a vida do pescador, vou buscar nas lindas do cententrião brasileiro, o nordestino, cujos recursos, talvez, os mais parcos e cujos mares os mais bravios, me fundem-lhe uma perquinácia que nenhuma adversidade consegue quebrar. Sua alma crisolada de nordestino, enfrentam sobre frágeis jangadas Grande parte da costa brasileira Como bandos de gaivotas, buliçosas e travessas A brincar sobre a crista das ondas. São famosas aquelas praias Banhadas por um mar violento Os Verdes Mares Bravios cantados pela alma lírica de José de Alencar, o romancista do Nordeste. Lembro-me, era criança e ouvi um velho pescador contar a sua vida durante o tempo em que a dedicar à pesca. Ele e mais três companheiros subiram em uma jangada e seguiram para o alto mar. O vento soprava forte fazendo a tosca embarcação deslizar sobre as águas com uma velocidade impressionante e que em pouco tempo que haviam deixado a terra, se encontravam no local onde deveriam pescar. Por sinal, naquele dia pescaram muito peixe. Quando o samburá já estava cheio de peixes, resolveram retornar à terra. Porém, o mar não era o mesmo. O vento soprava forte em todas as direções. E a tosca embarcação apenas subia e descia as impetuosas vagas. Até que uma onda mais forte lançou a jangada de encontro a uma outra onda. E a frágil embarcação, não suportando o impacto, esfacelou se Era tragédia. Um forte relâmpago explodiu no espaço, dando luz à tragédia. E, nesse momento, quatro jangadeiros se encontravam à distância e puderam ver o trágico espetáculo incontinentes partiram para o local a fim de salvá-los apesar dos esforços conseguiram salvar dois jangadeiros enquanto os dois outros já haviam sido tragados pelas ondas do mar tenebroso e insondável tragédias como esta se repete sempre na vida do pescador e, como dizia o padre Antônio Tomás, dando-lhe sempre mortalha e sepultura, o mesmo mar que o pão lhe dera em vida. Esse artigo o senhor está publicado aqui no Jornal? A Gazeta de Macaé, do senhor Latifi Mussi Rocha. Em 1957? É, em 57, 58, é. por aí.